como um vídeo pode mudar a sua vida. Fala galera, Guilherme aqui e eu estou diretamente em Tartu, na Estônia, e nesse vídeo eu quero falar um pouquinho para vocês Sobre por que você deveria fazer vídeo e como um vídeo pode mudar a sua vida. Assim, há muito tempo atrás eu, eu trabalhava já com marketing digital, acho que em 2015, e eu tinha medo de gravar vídeo. Eu sabia que eu tinha que fazer aquilo, mas eu não tinha medo de gravar. E quando eu fiz o meu primeiro vídeo, eu, eu não lembro, eu vou procurar ele para ver se eu coloco aqui no, depois desse vídeo, mas quando eu fiz o meu primeiro vídeo, o resultado foi tão bom, foi tão bom, que eu vendi 10 vagas da minha mentoria custava na época 600 reais, custava na, na época 600 reais por mês, eu vendi 10 vagas assim ó, muito rápido. E o que, que acontece? A lição que eu tirei de quando eu fiz aquele primeiro vídeo foi que quando você quer alguma coisa, você tem que ir e fazer, independente do que as pessoas vão falar, do medo, do receio, do que, que eles vão dizer. E sabe o que, que aconteceu quando eu fiz o meu primeiro vídeo? O que, que as pessoas falaram? Parabéns, ficou muito bom, continua, vai fundo. E eu, na verdade, achava que eu não ia conseguir, porque eu não tinha um celular bom, eu não tinha uma câmera fotográfica, eu não tinha um microfone, eu não tinha nada, eu tinha vergonha. Hoje eu tô sentado aqui no meio da praça, sentado no chão, tô sentado no chão, ó, no meio da praça, gravando um vídeo. E a lição que eu deixo pra você é o seguinte, se você quer... Pega e faz, não tem ninguém para te impedirão. Então, quando você pensar e começar a fazer os seus vídeos, só grava, abre a câmera e começa a falar sem roteiro, sem nada. Cria uma linha de raciocínio, conta a mensagem que você quer, porque você vai ter mais resultado fazendo aquilo, tá bom? Então, ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um desafio. Marca três pessoas. Se você está vendo no Instagram, marca três pessoas aqui embaixo. Ou se você está no YouTube, encaminha para três pessoas que têm medo de fazer vídeo e que você sabe que se estivesse fazendo vídeo hoje teria um resultado assim fora da curva. Marca essas pessoas, porque é, o desafio é que eles façam e cada pessoa faça um vídeo. E pode me marcar que eu quero ver o vídeo de cada um, tá ok? E se você não está fazendo vídeo, faz um vídeo e me marca, porque eu vou dar uma olhada no seu vídeo vou lá comentar e tudo mais, beleza? Então se você gostou desse vídeo, deixa o dedo no like aqui, compartilha com seus amigos e ó, nos vemos por aí. Eu estou gravando esse vídeo aqui com a Vicky do meu lado, porque a Vicky tem vergonha de gravar vídeo. Então é só um plusinho. Vicky, você concorda nesse vídeo? que você vai começar a gravar vídeo, você aceita o desafio?